Como funciona uma magia de adoçamento?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 Como eu disse, muitas pessoas buscam as magias desse tipo para tentar resolver problemas da vida delas. E problemas que podem ser resolvidos de outras maneiras. E uma magia como essa, na verdade, ela tapa um buraco, mas ela não resolve o problema. E a longo prazo, aquela situação, ela pode se agravar, ela pode piorar, ou ela pode virar um outro problema. Então, uh, é viável realizar um adoçamento? Depende. E eu acho que na maioria das vezes não, porque no final das contas você está mascarando um problema e não resolvendo ele. E quando a gente mascara um problema, ele pode realmente piorar e explodir de maneiras inimagináveis depois, de maneiras irremediáveis. O que eu costumo dizer com relação ao adoçamento é como se a gente estivesse tomando um remédio é para esconder uma dor que a gente não sabe de verdade o que é, então você está sentindo uma dor, uma dor constante, aí você toma ali um remédio, um relaxante muscular, alguma coisa para esconder essa dor, e essa dor ela só piora, só piora, só agrava, e você acha, ai, ah, é dormi de mau jeito, é isso, é aquilo, e você não vai no médico para verificar o que é, de repente você está com algum problema sério, por conta dessa dor, que você foi escondendo com um remédio de dor e não foi até um médico para ver. De repente, uma pequena inflamação vira um grande problema no futuro. Então, para mim, o adoçamento é mais ou menos isso. É você tomar um remédio para mascarar a dor e essa dor vai aumentar e pode virar outra coisa no futuro. Eu vou te fazer um convite agora. Você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, onde eu posso te reconhecer, principalmente nas lives de tarô, onde eu respondo as perguntas de vocês e te passar na frente, porque seu nome aparece destacado para mim facilita eu colocar sua pergunta na frente e responder é, mais rápido. Você também pode entrar para o nosso grupo secreto no Telegram, onde a gente fala de magia e espiritualidade, a gente sempre realiza. A rituais juntos ou então fazer parte do círculo roxinol que é o nosso é, grupo de aprendizado é como se fosse um treinamento mágico que eu desenvolvi para você e do outro lado que quer trabalhar o seu lado espiritual e se desenvolver magicamente nesse ano a gente está trabalhando com instrumentos mágicos, na né? intenção de aprender a direcionar a nossa vontade e tornar os nossos desejos realidade através da magia. Então, é muito simples e muito fácil, aqui embaixo do lado do botão inscreva-se, tem o um botão seja membro, escolhe a sua categoria, seleciona e vem fazer parte da nossa revoada. Uma pergunta que sempre fazem para mim é, mas Cedric, adoçamento realmente funciona? Bom, eu trabalho com magia. A minha religião acredita em magia Então eu digo para você que sim Adoçamentos funcionam Assim como outros feitiços e rituais funcionam também Mas Isso pode ser muito problemático Então eu acho que a pergunta certa é Será que vale a pena Fazer um adoçamento? E aí que tal tá porém? Normalmente, é o que eu disse para vocês no começo do vídeo, as pessoas que buscam adoçamento é porque elas querem resolver o problema de uma maneira fácil, e elas não querem observar a ferida e, e a situação de verdade de como ela pode ser resolvida. E, na maioria das vezes, uma boa conversa resolve o problema. Uma conversa séria, sentando na frente do outro, falando olha, tá assim, assim, assado, tá tudo uma bosta e tá na hora de resolver. E até mesmo conversas uh, mais direcionais, onde a gente fala, olha, assim tá insustentável. Ou você melhora, ou a gente separa. Mas o medo do rompimento é muito grande. O medo da solidão é muito grande, porque toca em outros traumas e inseguranças internas que podem não estar no momento de serem trabalhadas. A pessoa pode não estar preparada para querer olhar que, na verdade, ela é uma pessoa carente, que a relação é uma relação abusiva, e ela não está pronta para isso. Ela não está pronta para esse tipo de conversa, ela não está pronta para enxergar essas verdades, e ela não está pronta para pular fora desse barco. E, às vezes, o feitiço de adoçamento, ele tapa um buraco e, e por um tempo tá tudo bem, eu não preciso falar sobre isso, mas depois tudo volta pior. Ou então, acontece um movimento que na atualidade é um movimento, eu acho que é até pior que isso, que é o um movimento do quê? Do charlatanismo. Situações como essa de desespero emocional fazem com que pessoas aproveitadoras que querem ganhar dinheiro nas costas de quem tá sofrendo ou passando por uma situação complicada consigam aplicar golpes. Então, você quer fazer um negócio, você quer ir lá, resolver o problema com magia, você encontra alguma coisa aí que tá colada no poste, que tá no jornal ou que tá na internet, prometendo uma grande solução rápida, uma grande aspirina, um grande dor flex na sua vida para parar de doer aquela situação, você paga uma grana e a pessoa some no mundo e nada acontece. É esse o movimento que a gente mais vê por aí. Então... Por isso que eu digo que a pergunta certa a se fazer é, será que compensa o adoçamento? E eu acredito que todo bom sacerdote, todo bom bruxo, idôneo, ele vai ajudar você a analisar o caso, pra ver se vale a pena mesmo. Ele vai conversar com você de modo a te questionar se você tá fazendo a sua parte, se você conversou com a pessoa, se a pessoa ela é uma pessoa recíproca e se você tá numa relação abusiva, porque é nítido quando está. E daí... Esse sacerdote, essa bruxa, essa pessoa idônea dentro do seu trabalho vai falar, olha, eu acho que é melhor você repensar e buscar outra maneira de resolver esse problema. E é aí que a gente chega no adoçamento mais poderoso do mundo. E, e talvez, para você pareça bobo, mas o adoçamento mais poderoso do mundo é o autoconhecimento. E o trabalho com nós mesmos, através do que? De um bom profissional da psique, de um bom psicólogo. E de um bom terapeuta, porque quando a gente se conhece, quando a gente conhece os nossos medos, os nossos traumas e as nossas fragilidades, quando a gente percebe que a gente está numa relação que é uma relação que está para afundar ou que a gente está numa relação abusiva, a gente não vai perder tempo procurando um bruxo, uma feiticeira para poder resolver ou tapar esse buraco. A gente vai tirar ele de uma vez e procurar uma relação mais saudável, mais estável, mais coerente e que vai tornar nossa realidade mais feliz. Então, esse vídeo, na verdade, é um vídeo para esclarecer algumas questões a respeito dos feitiços de adoçamento e de alguns riscos e perigos que ele pode trazer por ser um tapa-buraco, por jogar o problema embaixo do tapete e depois, daqui a um mês, dois, tudo vira uma bosta e exploda no ventilador. Então, uh, eu acredito profundamente que se você daí, do outro lado, está procurando um adoçamento Caiu nesse vídeo porque está buscando alguém para fazer um feitiço desses? Está na hora de você analisar um pouquinho a sua vida, a sua relação e o que está acontecendo de errado. E antes de procurar um feitiço e gastar dinheiro com isso, falando de um bruxo responsável para alguém que está buscando uma solução, busque um terapeuta, busque um psicólogo, e converse com essas pessoas um pouco sobre isso. E se você perceber que, na verdade, o problema não é em você e não é no outro, aí sim, gasta seu dinheiro com magia e faz um feitiço para talvez resolver o problema, certo? E é por isso que eu digo e repito que o adoçamento mais poderoso do mundo também é o trabalho coerente com você mesmo, com a sua relação de modo a conhecer como as coisas estão indo de verdade e perceber os passos que estão sendo dados. Para ver se você não está se dando de mais, não está se dando de menos, e para ver se você talvez não esteja numa relação abusiva, passando por coisas que você não deveria estar tá passando, pelo contrário, tá com uma outra pessoa que realmente te faz feliz. Certo? Muito obrigado por terem assistido o vídeo, qualquer dúvida e comentário deixa aqui embaixo que eu vou te responder, vou ler com o maior carinho do mundo. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.